Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank Ultravioleta 2023. O que, que nós temos de diferente do Nubank começando o ano aí? É meu amigo, já passando janeiro, chegando em fevereiro aí, e o Nubank Ultravioleta, o que, que trouxe de diferente para este ano? É sobre esse assunto. E iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, muitos clientes gostariam de ter um cartão do Nubank de metal ultravioleta, né? Esse cartão aí, aqui é um cartão simbólico, é um cartão gold, e muitos gostariam de ter um cartão de metal do Nubank, esse que vocês estão vendo aqui, é o, no caso, o ultravioleta, não é verdade? E para é, você pedir esse cartão, você pode ser um cliente correntista do Nubank, da conta digital do Nubank, né, a conta NU, ou pedir a avulso esse cartão, tá? você tem essas duas possibilidades aí. Okay? E aí eu queria que vocês dessem uma olhadinha, por exemplo, nesse vídeo bem, que o Nubank mostra do cartão. É muito bonito, né? Dá uma olhadinha comigo. Cartão é feito de metal, e só para deixar ilustrado aqui esse mérito de trazer um cartão pela bandeira Mastercard Black para o Brasil em metal. O Nubank foi o primeiro cartão, a primeiro, podemos dizer, o primeiro banco no Brasil a trazer a versão metal pela bandeira Mastercard Black, tá? E depois vieram os demais bancos, mas o primeiro cartão de metal no Brasil foi o Visa Infinity e quem trouxe foi o Bradesco A Eterno feito de metal, tá certo? Bem, vamos dar uma olhadinha o que, que tem nesse cartão do Nubank Ultravioleta para 2023. Lembrando que todas as suas compras feitas com o cartão de metal do Nubank Ultravioleta Mastercard Black é 1% de cashback em todas as suas compras, podendo esse cashback de 1% nos investimentos do Nubank, podendo chegar até 200% do CDI. Tá? Então quanto mais tempo manter o dinheiro lá, mais ele vai render chegando ao pico aí de 200% do CDI. Transformamos pontos que expiram em cashback, que cresce a cada momento. Enquanto você não utiliza o seu cashback, ele fica crescendo automaticamente a 200%, 200 do CDI, ok? Você pode resgatar esse cashback, no caso o investimento, e transferir para qualquer conta, qualquer lugar, esse dinheiro que ele é seu, ok? Você também pode converter o cashback em milhas pela Smiles, tá? Então o ele permite você converter o cashback por milhas Smiles, ok? E caso você queira também investir nos fundos da NuInvest, você também pode com o cashback que você ganhou do seu ultravioleta, tá ok? O cartão ele tem um designer limpo, exatamente como você está vendo, a frente do cartão, por exemplo, só tem o seu nome, a marca Nubank, logo atrás do cartão, apenas a marca Mastercard Black, ultravioleta e o, e o símbolo do contactless, mais nada. Mas Leandro, onde que aparece o número do cartão, o código de segurança e validade? No próprio aplicativo do Nubank, tá? Ele mantém uma segurança maior usando, então na hora de comprar, precisar de comprar virtual aí, por exemplo, digital, o número do cartão e tal, você vai no aplicativo, vai lá estar tá, o número do cartão, validade e código de segurança, ok? O cartão ultravioleta Mastercard Black do Nubank, ele te dá acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos, terminal 3, sala VIP 1 e sala VIP 2 Express. No entanto, é, até então, o Nubank não tinha cartão adicional, agora com os acessos ao pedido de um cartão adicional, o Nubank também te dá acesso para os adicionais, através da sala VIP da Mastercard Black, tá? então agora você pode solicitar o cartão do Nubank adicional também pelo Ultravioleta e acessar a sala VIP da Mastercard Black no aeroporto internacional de Guarulhos, terminal 3, sala VIP é, 1 e sala VIP 2, tá ok? O Nubank não te dá nenhum acesso grátis à sala VIP através do Lounge Key, então todos os acessos são pagos 32 dólares, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Acesso ilimitado e gratuito à sala VIP Mastercard Black no aeroporto internacional de Guarulhos. Outras salas VIPs Lounge Key por 32 dólares por pessoa é, a cada acesso, tá, ok? Aí tem alguns benefícios que eu vou falar para vocês aqui agora. Seguro de saúde e viagem, seguro aluguel de veículos, sala VIP que eu acabei de falar para vocês, seguro de bagagem, o dobro de garantia estendida, ou seja, você tem a garantia estendida através do cartão Mastercard Black com um valor maior aí é, no caso de compras, tendo a garantia pela Mastercard Black, ok? Você tem aí, por exemplo, compra protegida também, tá? seguro de bagagem, seguro de viagem, seguro de aluguel de veículos, entre outros benefícios que o Mastercard Black tem aí junto pela bandeira Mastercard, ok? Anuidade desse cartão ultravioleta Mastercard Black de Nubank custa 12 parcelas de R$ reais. No entanto, você pode isentar essa anuidade através de gastos mensais ou investimentos. Gastando R$ reais por mês, você isenta naquele mês a anuidade do cartão, ou seja, você não pagaria os R$ reais. Ou se você fez algum investimento na NuInvest ou no Nubank, R$ mil ou mais, você isentaria a anuidade do cartão enquanto o investimento se manter junto com o Nubank. E muitos falam assim, quais são as regras para pedir o ultravioleta do Nubank? Eu vou explicar para vocês. O Nubank não tem uma regra clara de renda para poder aprovar esse cartão ou não. Você vai solicitar ele, vou deixar o link para vocês aqui, para vocês poderem solicitar o cartão. E se você passar pela análise automática do Nubank, são vários fatores que eles puxam do mercado, como score, renda presumida, registro de SPC, consultos de endividamento, risco de mercado, banco central, Cisba 100, Ba Open Fine, entre outros mais. Imagine uma régua, e nessa régua tem vários cortezinhos. Então, você chegou aqui na, 10%, de 10% de 20%. Tá? Então, se você passar, por exemplo, do, do 10% para 20%, você está mais próximo do topo. Então, é mais ou menos isso que acontece com análise do Nubank. Tá? Então, não existe uma, uma regra clara referente a isso, porque são variantes de aprovação automática. Então, independente se você tem 5 mil de renda, 3 mil de renda, 10 mil de renda, você pode ser aprovado ao cartão ultravioleta do Nubank. Okay? E qual é a diferença entre o roxinho Gold, o roxinho Platinum e o roxinho Black? Acontece que o Gold e Platinum não cobra anuidade, não tem programa de fidelidade. Já o Black ele tem anuidade e tem o cashback de 1%, conforme eu já expliquei para você. E além de tudo isso, você pode cadastrar o cartão Ultravioleta do Nubank nas principais carteiras digitais: é Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay. E aí o pessoal fala, mas como que eu transformo o cashback do Nubank por milhas? Eu vou explicar para você. Você vai clicar em trocar milhas. Em seguida, digitar quantas milhas deseja enviar para Smiles e confirme. Insire sua senha de 4 dígitos. Pronto, rapidamente as suas milhas cairão na conta 10 mais através do seu CPF. Leandro, eu não quero mais ter o cartão do Nubank Ultravioleta, devido à anuidade, eu não tenho investimento, eu não gasto cinco mil reais. Eu posso dar um downgrade para o Gold ou Platinum do Nubank? Pode. Você pode pedir o um downgrade para o Gold ou Platinum e perder o Black do Nubank sem nenhum problema. Tá? Você pode transferir um downgrade normalmente para o Gold ou Platinum. E onde que eu solicito esse cartão? Eu vou deixar esse link para vocês aqui no bank.com.br barra ultravioleta, você vai digitar o seu CPF, o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail, confirma o e-mail, aceito e envia a proposta para o Nubank, ok? Eles vão fazer uma análise, vai enviando os seus dados, caso você passe pela análise, você vai receber um e-mail de confirmação para continuar o processo de aprovação do seu cartão ultravioleta do Nubank. Quantas milhas eu transferiria do cashback do Nubank? Quanto que vale isso? Para o programa. Bem, o Nubank ele cobra, por exemplo, cada 30 reais que você tirar do cashback, ele manda mil milhas para a mais. ou seja, é como se você estivesse comprando por 30 reais o milheiro. Lembrando que você compra hoje, com promoção com 70%, 80%, é, as milhas, o, o mais tardar aí, 21, reais, né? Então acaba sendo caro 30 reais o milheiro comprando através do cashback. Então, é muito mais vantajoso você não comprar do Nubank, não tirar o cashback por milhas, e sim o dinheiro do cashback que você tem guardado, você compra com uma promoção da Smiles, é, com essa promoção, do que fazer a transferência bonificada do Nubank, 30 reais mil milhas Smiles, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tudo bem que Ultravioleta, aqui no nosso canal Cartões de Crédito, eu vou deixar o link para vocês através do nosso blog, Clica no nosso blog, altarendablog.com.br e o link de solicitar o cartão ultravioleta estará disponível para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? André Rosa, um grande abraço. João PCL, um grande abraço. Suica, bem, um, um grande abraço. Renê Costa, um grande abraço. Jean Pacheco, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo. Fique com Deus.